Filha da puta! Bem-vindo na, na Opsfield, galera! Uh, esse jogo é, é uma nova Eu modalidade que a PPT está tentando trazer. Está trazendo, na verdade, é o SMS, Simulação Militar Real. É, é um tipo de mil-sig que os carapatos estão uh, tra trazendo com a PPT E. Basicamente é a mesma coisa que o RA, só algumas, algumas uh, regras que mudam, o um jeito de morrer, você cai morto, não avisa porra nenhuma, cai morto e espera o fim do jogo ou o fim da trocação. Uh, tem, se você, o marcador está atingindo, você pode pegar o marcador de quem está morto no chão. Você vai, claro, fingir de pegar, você vai simular tocando o marcador do, do cara. Tem algumas coisas diferentes assim, vocês provavelmente já ouviram falar do SME, pois o, o Tureta fez o vídeo desse jogo, de, neste dia mesmo. Ele fez a, a versão dele desse jogo. Ah, e rolou um big game, o Santa Muerte. Ah, eu fui lá, foi demais, foi difícil. Uh, muito físico uh, não deu para gravar entre lá e gravar trilha até quando chegou a ação não, não tinha mais bateria não tinha mais cartão, não tinha mais porra nenhuma daí não não consegui gravar o, o jogo mas foi muito legal eu acho que eles vão melhorar essa questão de, de, de balança entre físico e diversão e só pode dar jogo animar, eu recomendo enfim, vou deixar vocês assistirem A gente travou tentando avançar pela esquerda. Eu vou sozinho tentar pegar o inimigo pelo flanco direito. Aí, olha, tem um, temos um corpo amigo, essa é amigo, rolo trocação de tiro, perdemos um, um soldado aqui, ele está parado esperando o fim da trocação para poder levantar e ir embora, isso aqui é o CMA. Então, não tomou um belo headshot mas não caiu morto. Ele até me, me mostrou que tomou e que tá, tá fora do jogo. A gente ainda está, estamos novos nessa modalidade. Ah, e basicamente eu morro, né? Eu cruzo os braços e fico aqui até o final do jogo. Ou até realmente não ter mais trocação e não serve pra nada. Assim, o inimigo não necessariamente sabe que eu tô morto. Talvez ele não me viu cair. Ele não sabe, pode ficar na, na na guarda. E outra coisa, alguém pode recuperar meu, meu marcador. Se alguém tá com o um marcador que tomou tiro, não pode mais usar, ele pode simular de recuperar o meu marcador, tocando ele. Assim, eu, ainda morto, eu servo pra alguma coisa no jogo. E é isso que o devido é. É, Deveria ter outros vídeos desses. Espero. Falou!